Oh Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush O meu nome é Guilherme Freitas e hoje eu estou aqui com ele, Alexandre Leone Que já esteve aqui nesse canal num outro vídeo que eu vou deixar linkado aqui também Leone, seja bem-vindo, cara E Valeu, cara, ter me trazido de volta aqui, é sempre uma honra estar aqui nesse canal <risos> Imagina, mano <risos> Cara, na última vez a gente estava aqui, era uma arte que você estava pintando Do, do é. personagem do quadrinho seu lá, né? O que, que deu uhum. nesse desse quadrinho aí? Você vai fazer mais outras coisas? Ah, pois é, é igual eu disse no, no último vídeo, né? Esse personagem eu sempre faço quando, tipo, ah, não tenho nada, nada pra desenhar, eu faço meio que... É meu boneco genérico, assim. Uh -huh. Inclusive, eu tava olhando meu meu Instagram nos últimos anos, assim, tem vários quase projetos de quadrinhos que eu falei. Sim. Do tipo, a gente sempre tem essa mania de pensar numa ideia, fazer uma ou duas páginas, é, começar, hum, e aí já hum. querer divulgar que vai sair um quadrinho e depois não, não, nunca entrega. <risos> Olha, eu, eu, né? eu não passo disso aqui no canal, não tem muita gente me cobrando sobre coisas que eu tô aí, né? <risos> É, pois é. E aí, esse é um quadrinho que, que eu fiz muitos anos atrás e, pô, vai ficar na memória. Tem Pouquíssimas pessoas que têm, têm o acesso a isso. <risos> que da hora, mano. Então, nesse vídeo agora, eu tô fazendo a minha versão do desenho que o Leone fez aí ano passado, né? Foi 2019 que você postou isso daí, né, Leone? Sim, sim. E aí, você postou lá pra galera fazer o tal do desafio do Drone Tá falando, falando nisso? Eu nunca fiz um desses, eu nunca produzi uma arte minha cara, pra esse. Cara, É, cara, eu não sei o que, que passou. Não, e, e assim, eu acho que. É, eu Tive essa realização, assim, um dia. Eu não tava vendo ninguém fazer naquele momento. Um uhum. dia eu falei: ah, vou fazer um rabisco aqui, um desenho, e vou, vou soltar lá no perfil do Instagram. Sei lá, eu, eu eu calculava de verdade, assim, que sei lá, umas cinco pessoas, seis pessoas iam participar. Até uhum. as pessoas que sempre participam, assim, os amigos, aquela galera. A galera mais próxima, próxima. Ali, né? Sim. Mas, cara, o negócio tomou uma proporção tão ridícula que eu, eu fui colocando todos os desenhos em destaque no meu stories no Instagram lá, né? Uhum. E já, já, já, já tem três stories, né? Porque tem 100 em cada... Caramba! É, o máximo, né? Sim. É 100 em cada destaque, então eu já tô no terceiro destaque. Tem mais de 200. Uhum. E aí, agora que você fez o seu, vai juntar o seu lá, e aí o negócio <risos> vai crescer mais ainda. <risos> que demais, cara! Tomou uma proporção que você nem, nem imaginou Nossa, de início, né? Muito louco, muito louco. <risos> que demais, cara! Esse personagem aí você fez, assim, no, no susto ali mesmo? É, nesse esquema, tipo, ah, vou tentar fazer um negócio que seja divertido de desenhar, né? Tem é... uma, uma paleta de cor é, diferente ah, muito pra bom, ser meio nossa. instigante, assim, né? Do tipo, de fazer uma coisa que não é muito lugar comum. Cara, Embora foi isso o personagem... que me atraiu mesmo, viu? Quando eu vi é? ali, eu falei, cara, que, que loucura, que diferente. É, tipo, o personagem em si ele não é nada muito mirabolante, né, só um carinha com chifre e tal, uma barbinha mas aí com as cores eu falei, ah, acho que dá pra fazer um negócio que dá um desafio legal pra galera mexer. Eu, quando eu tava fazendo, eu falei, putz, o que que eu vou fazer aqui do, do meu estilo, né, eu acabei trocando, eu acho que eu fugi um pouco da tag, porque eu troquei muita coisa mas eu queria fazer a jaqueta dele transparente, que é uma coisa que eu faço muito pouco essa transparência assim, full transparência é meio complicado, Sim. né, de, de brincar, mas eu, eu tava na vontade eu também fiz ali um passinho de led na cara dele. Uhum. <risos> eu ia fazer a princípio só a cabeça dele, na verdade. Eu falei não, uhum. vamos, vai, vai, vamos fazer o, <risos> o corpo do bicho aqui também. Uhum. Cara, eu não sei por eu, Quando quando eu troca a cor da pele do, do, dos carinha para umas cores maluca, eu acho maravilhoso. Não, é demais. É, é o jeito fácil de você criar um, um personagem. Que não é só um cara, né? Você só troca Sim. a cor da pele e já, já fica bem mais interessante. Eu gostei muito do jeito que você resolveu o olho. Do tipo ah, de uma mano, coisa reluzente, assim. Achei que ficou muito bonito. Ah, é. Tentei fazer uma luz meio que vindo de dentro ali, quase, né? Uhum. Aí eu pintei o lado de preto pra, pra ter... <risos> direcional, assim. Uma coisa que me incomodava às vezes no olho do lobo, quando eu desenhava ele, é que eu não sabia pra que lado que ele tava olhando, sabe? Porque... Uhum. <risos> Aí eu fiz um pretinho só pra dar essa Sim, encanada. pra dar uma direção, né? Uhum. É, o meu, por exemplo, não tem isso, né? Ele tem um olhar meio perdido, porque não tem a... P é... De algum jeito eu ainda suponho que ele tá olhando pra lente, de alguma é... forma mágica, assim. <risos> acho que o brilho... É, acho que tem a ver com o brilhinho do olho, né? Uhum, ele meio é. que toma o lugar da pupila, talvez. Aham, uhum. total. Cara, e a... Mano, eu não sei o que, que você faz na na pele, mas tem cada coisa maneira que acontece ali, que acho que foi isso que mais me atraiu mesmo, cara eu vi cada tom doido acontecendo ali, a influência daquele desse ciano entrando ali embaixo do nariz em outras áreas uhum. ali, é muito maneiro, cara bom oh, demais, valeu, cara e pouca gente pegou o easter egg da tatuagem no pescoço <risos> total, sei tem lá, ali o bichinho metade, sei lá, metade dos desenhos não tem tatuagem, esse é o mais <risos> importante <gente>. poxa <risos> total Cara, eu lembro que a, acho que a primeira vez que a gente se viu, viu mesmo, foi na CCXP 2015. Que eu fui, eu imagino que sim. É, que eu fui pegar com você o quadrinho da vida oculta do Fernando Pessoa lá, né? Sim, na é. época. Você tá com algum outro projeto, assim, agora mesmo, tipo assim, na, na mente pra 2020 de tipo, fazer, fechar mesmo? Ano passado ia rolar um quadrinho, meu e com o André, né, que é o roteirista da vida oculta do Fernando Pessoa. Aham. Uhum. E aí aconteceram várias coisas é, em da tecido, vida. no meio do caminho, e aí ele tá parado esse projeto. É, o André vai ser pai, e aí ele mudou a. a <risos> é, tem, né, que, a tem que alterar foto. a rota um pouco, é. Sim, e aí talvez a mudar de país também, umas, umas, umas coisas dessas Ele é de Portugal, tipo. né? É, ele é de Portugal, ah. mas a esposa dele mora na, na Holanda, se eu não me engano. E ela é brasileira, é, é anos, <risos> mas gente, Caramba. É, eles estão vendo né como é que vai ser a vida e tal, então esse projeto tá parado. E assim, o que eu tô tentando fazer esse ano, na verdade, eu me inscrevi essa semana hum. pra conseguir espaço no Museu de Arte Contemporânea pra fazer uma exposição de pintura. Caramba, cara, que demais. Porque, assim, eu acho que é legal de vez em quando testar fazer uma coisa diferente, sabe? Pô, Inclusive, é, eu inscrevi um projeto meio básico, assim, porque eu não tinha nada pronto. <risos> o ideal, na verdade, quando você inscreve um projeto pra museu, é você já ter boa parte das peças. A coisa ali, né? É, mas eu não tinha, mas falei, ah, beleza, eu vou me inscrever, vai que passa. A minha <risos> ideia era. Eu quero. Eu gostaria de fazer arte tradicional, pintura tradicional mesmo. Uhum. Mas. É, eu acho que vai ser difícil eu dar conta Então <risos> talvez vai ser tudo digital mesmo Mas eu vou tentar Tentar brincar um pouco um tradicional também. E a ideia é fazer algo que envolva é, hominídeos antigos, é, a, a pré-história, coisa assim, certo? Uhum. Mas é de novo aquele esquema, né? De estar de tá falando de um projeto que pode ser <risos> que não vai sair. Que não vire mais... <risos> é. Ah, cara, mas eu, tá, eu tava vendo um vídeo um tempo atrás, que era de um, de um maluco, acho que é o Veritácio. ele tem uns um vídeos muito loucos, uhum. e era sobre apostas e, e arriscar, a, a noção que a gente tem de, de medo na hora de arriscar né? Como a gente avalia o sucesso e o fracasso né? E o medo do fracasso Impede Sim. a gente muitas vezes de tomar riscos né? E fazer umas coisas assim Mas eu acho que né? quanto mais você arrisca No sentido assim Quando o, o, a, o que você perde é pouco Mais chances você tem de conseguir fazer alguma coisa né? É mesmo que a gente não, não leve pra frente todos os projetos, se a gente levar um dos que, dos que pensou, a gente já levou mais do que se tivesse não pensado, né? na ah, total. Todos os projetos que eu levei pra frente e consegui chegar até o final, é, pode até ser que imediatamente não, não dê um retorno, mas sempre dá, Aham. sabe? É, mesmo que aquele projeto específico é, não dê dinheiro nem nada, ele vai gerar um outro projeto, a pessoa vai ver aquilo lá, vai te chamar. Então, o lance é manter a roda girando. Mano, demais, total. Cara, e não bate-papo ilustrado? Que. <risos> Eu tava lá uma vez, né? Que foi quando eu conheci o Doug também. Sim. Agora a gente já se encontrou, fez altas coisas lá no canal do, do Rabisco. Falando isso, a gente acabou de gravar, né? Pro retardo é. falado. Aí, ó, isso aqui é spoiler, spoiler já tá saindo aqui no canal. Vamos ver qual vai sair primeiro. Vamos ver, vamos ver o que, que vai. O meu isso porque vídeo. Lá. Vai, vai ter também um bate-papo lustrado com o Peixe e o Guilherme Freitas. Opa! Vamos ver quem é que vai sair primeiro. O, o meu vídeo, o seu ou o do peixe? É. <risos> Três conteúdos pra sair aí. Olha, é. Que maneiro, mano. E tu vai fazer coisa nova lá, né? Vai ter o, o, o antigo Melhoration, tá repaginado e vai ter um, é. um esquema aí? Então, exatamente. A gente tá tentando levar um pouquinho mais a sério esse negócio de canal, né? Porque <risos> o Bate-Papo Ilustrado sempre foi um projeto muito é, simples, no sentido de não, não ter grandes ambições. E, a, uhum. o, e os, os vídeos são live stream, né? Não dá nenhum trabalho de edição, nem nada. Mas eu acho que tá na hora já de começar a fazer um pouco mais de vídeos curtos, coisas que sejam mais fáceis, mais acessíveis das pessoas consumirem uhum. é, no dia a dia, né? É, não só acompanhar a live stream. Então, uma coisa que eu comecei a fazer, já fiz um vídeo, já gravei o primeiro e vou tentar já gravar uns pra deixar meio que guardado é fazer o que a gente chamava de Melhoration, agora chama Help BPI, pede as pessoas postarem nas redes sociais com a hashtag Help BPI, com a uhum. dúvida que elas têm, né? O pessoal do canal Brushwork sabe como é que é, né, que o Guilherme <risos> pega e, e, e dá um tapa por cima da, da ilustra é mais ou menos essa pegada então você posta seu desenho com as dúvidas que você tem e a gente vai é, fazer um vídeo curtinho comentando algumas coisas, bem editadinho assim, tipo cinco minutos cada desenho, pra tentar gerar conteúdo mais frequente no canal. Pô, maravilhoso, cara, vamos mandar a galera então pra <risos> pegar aí as últimas artes dele, postar é. aí com a tag também, já dá uma um boost aí. Total, vamos mandar demais. lá que a gente tenta atender o máximo possível que a gente conseguir. <risos> que da hora, cara. E a mentoria, você tá fazendo ainda no último vídeo? Você ainda tava fazendo com a galera? Tô agora? fazendo, naquela época quando a gente fez aquele vídeo, eu fazia em, em turmas, né? De Sim. até seis pessoas. Mas agora eu tô fazendo individual, que é muito mais tranquilo, Mano, tanto para mim, é, como é pra pessoa também, eu acho. Porque ah, a imagino. gente consegue sentar ali de boa, conversar com mais calma. Porque eu acho que uma coisa que eu sentia muito na época de fazer com turma é uma pressão de ter que atender todo mundo. Certo. É, Do conteúdo não ter que fazer a... sentido pra todo mundo ali, né? Que tem necessidade diferente, né, galera? Isso, é. E assim, como as turmas são muito heterogêneas, né, e você é tipo, dá meia hora de atenção pra cada um, é meio na pressão, assim. Tipo, <risos> é. tipo, quando tem muita gente te olhando ali na hora, você fica meio caramba, eu acho que <risos> eu tô falando não faz nenhum <risos> sentido, tá ligado? Uhum. Mas quando é tipo um só aluno, né, é mais fácil de a gente conversar, trocar uma ideia e fazer de um jeito que faça sentido pra aquela pessoa no momento. E eu tô aceitando ainda outros alunos, se alguém tiver interessado a isso, me procurar que a gente vê como é que faz. Tá aceitando isso aí aonde? Por e-mail? Por, por rede social? Tem um, um site da, da mentoria que tem lá todas as informações, como é que funciona, é, os preços, essas coisas. E Vai, eu, tá aqui na, na descrição. Mas que mais. Tá o link aí. Cara, eu você mandou aqui também no chat quando a gente estava conversando lá no quando a gente estava gravando ali o retardo falado, você também mandou Sim. um videozinho ali do Zombie Survival Death Move lá que é um jogo que tu participou aí com a galera do Monomito, é isso? Isso, exatamente. A Monomito Gaming Studio é um estúdio aqui de Campo Grande, que é de alguns amigos, né? O hoje quem tá fixo mesmo é o Rafael, que é quem criou o estúdio, uhum. mas por ele já passou o, o Elvis também, que é um amigo nosso daqui, o Júlio. E aí a gente lançou esse jogo, ele antes chamava Until Dead, a gente ah, lançou sim. de forma independente em 2017, se não me engano 18 uh -huh. e aí, é, agora o jogo ele passou por um retrabalho, a gente mexeu várias mecânicas porque a gente tá com uma publisher agora, uh, que então... maneiro os caras pediram pra, pra ajustar algumas coisas nas mecânicas do jogo é praticamente um, um novo jogo sabe, a gente, Demais, um, nossa. é um 2.0, vamos dizer assim uhum. <risos> então mesmo quem já tenha baixado a versão anterior, que era Until Dead, baixa aí de novo o Death Movie e joga, vê o que vocês acham e depois dá um feedback pra nós. Cara, que maneiro você trabalhou nesse trailer, eu vou deixar o link do trailer também do, do jogo, tem, ah, uma, tem uma parte com as Ilustra 2D, sua ali você mesmo que ah, animou é. essa, essa sessão do início aí? Sim, eu fiz as ilustras e animei, né? Animou no, no After? Isso, After Effects. <risos> eu também faço assim também. Porque não... Ah, total. É muito bom, né, cara? Um Puppet ali, às vezes uma câmera 3D ajuda demais, né? Dá pra fazer altas coisas. Ah, com certeza. E usa uns, uns presets de fumaça, umas, umas partículas, umas coisinhas assim, só pra dar um grau e já é. <risos> Nossa, tu precisava de beber uma água aqui, peraí. Eu precisava Falta. tomar água também, mas o meu gato tomou a minha água. <risos> O copo ficou na mesa já era, né? <risos> <risos> o gato vê minha. Yep. E esse é o nosso resultado aqui, pessoal, a nossa arte que foi feita aqui no estilo meu do personagem que o Leone inventou na hora. Leone, muito obrigado aqui pela presença nesse vídeo, vamos gravar mais coisa e vai ter eu aparecendo aí no Bate-Papo Ilustrado em pouquíssimo tempo, né? Exatamente, muito obrigado, valeuzão. É, a gente se vê lá no Bate-Papo, se vocês uhum. quiserem se inscrever lá, a gente se vê por lá. Valeu, galera. Valeu, galera. Falou. Um abraço. Uhum.